Olá lojista comerciante, eu sou Rodrigo Stutz você está no canal Clique Logista e hoje eu vou te ensinar a como configurar um catálogo eletrônico no seu WhatsApp e poder encaminhar esse catálogo e os produtos com link, fotos e muito mais para os seus clientes através do WhatsApp Business. Fica comigo! Primeira coisa, você tem que, óbvio, ter o WhatsApp Business. É diferente do WhatsApp convencional. Então, se você não tem, para esse vídeo, vai lá, instala o Business e depois volto que eu vou te explicar como fazer. Beleza? Mas para você que já tem, já está instalado, vamos lá. Você vai entrar no teu WhatsApp. No WhatsApp, você vai clicar nos três pontinhos que tem lá no canto superior direito. Clicando nesses três pontinhos, embaixo dessa lista que aparece, tem lá Configurações. Clicou em configurações, você vai no primeira opção ali, configurações da empresa. E logo já vai aparecer, logo abaixo da opção perfil comercial, já vai aparecer lá a opção catálogo. Você clica em catálogo e você vai criar um catálogo. tá? Você vai enviar imagens dos produtos e serviços aos seus clientes e liberar espaço no celular. É muito legal isso daí, clicando nessa opção... Você começa já a adicionar seus produtos e serviços. De uma forma muito rápida, muito prática. Eu vou adicionar aqui qualquer tipo de, de foto, só para a gente ter uma ideia. Vamos ver o que, que vai aparecer aqui, então. Tá? Nome do produto. E o preço promocional. Você pode adicionar mais campos, e pode adicionar uma descrição, né? Colocar o link também, aqui é bem legal, você consegue colocar um link do, do produto que você está vendendo, por exemplo, o link do Mercado Pago ou do Mercado Livre, então a pessoa já vai ter a opção de comprar o produto que você está oferecendo, tá? E o código do produto ou serviço que você facilita aí na hora de você, de você fazer o controle desse estoque e assim por diante. Feito isso, tá criado aí o produto, é só clicar em salvar e pronto tá salvo o seu produto, tá salvo aí o primeiro produto do seu catálogo virtual. E o legal é que depois de pronto, você consegue compartilhar o seu catálogo para qualquer pessoa. Você entra como se fosse conversar com a pessoa, clica ali na set, no, no no clipezinho e ele aparece a opção de catálogo. Você clica no catálogo e já pode compartilhar para a pessoa o produto que você quiser. Aqui, por exemplo, só tem um produto, mas você seleciona quais produtos você quer clicar, quer enviar, clica, segura e põe lá na setinha enviar. Já manda direto para o cliente, pra, manda para a lista de transmissão, para os grupos, enfim. Facilita na hora de você compartilhar os produtos direto do seu catálogo. E aí depois do seu catálogo feito, você consegue, ele vai aparecer para os teus contatos ali no seu perfil, né? Eu com outro WhatsApp agora eu estou entrando no meu perfil. E no perfil, quando eu vou lá e clico em manchete do povo eu Quero saber do perfil, de onde eu cliquei, criei o catálogo Eu tenho todas as informações comerciais Inclusive aqui, ver o meu catálogo, né? Eu clico aqui, ver tudo Ele aparece o catálogo inteiro para mim, né? Todos os produtos que eu tiver criado, que a pessoa tiver criado, né? É, e se não achou alguma coisa, é possível você, o cliente ter Enviar uma mensagem para você Querendo saber de algum produto específico, beleza? Valeu! que tem três pontinhos de configuração, você pode clicar e apagar o produto, né? ou você pode editar esse produto clicando aqui nessa setinha, nesse lapizinho que fica nessa bolinha verde na parte inferior da tela, do lado direito também, você clica lá para poder editar, você pode adicionar mais foto, né? você pode adicionar mais imagem desse, desse, desse produto, Valeu, se você curtiu a dica, compartilhe esse canal, clique no sininho, segue a gente, conta para os seus amigos, faz tudo os Paranauê do YouTube aí e ajuda a gente a crescer um pouquinho mais. Valeu? E a gente volta com mais dicas especiais para você através do canal Clique Logista. Até a próxima!